o Feudo da Casa de Hador, onde se criou uma grande linhagem de Guerreiros dos Homens. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Dor Lommen, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 e Lomin, que significa ecoar. Seu nome em Quenya era Lominore. Lómin era a parte sudoeste de Hithlum, limitada a leste pelas Montanhas de Mithrim, e ao norte pelo rio que formava a Fenda do Arco-Íris. As Montanhas de Mithrim, ou Colinas de Mithrim, eram uma cadeia de montanhas localizadas em Hithlum. Elas formavam a fronteira entre Mithrim e dor e, portanto, entre os reinos de Fingolfin e seu filho Fingon, depois que os Noldor se estabeleceram em Hithlum. As Cavernas de Androth provavelmente ficavam nas Montanhas de Mithrim. Androth, em Sindarin significa algo como caverna longa. Após a Nirnaeth Arnoedjad, Batalha das Lágrimas Inumeráveis, Anael liderou alguns dos Sindar e Edain, que sobreviveram à batalha, para o complexo de cavernas e se refugiaram lá. Tuor foi criado pelos Elfos de Androth até eles partirem para os portos do Sirion em 488 da Primeira Era. Mais tarde, ele voltou a ficar lá como um fora-da-lei. A Fenda do Arco-Íris era uma passagem fina e rochosa através das Era de Lómin, Montanhas Ecoantes, que formavam a barreira oeste de Hithlum. Seu nome em Sindarin é Kirith-Ninjar, juntando Kirith, Fenda, Passagem, e Nin mais Iar, Val, Travessia significando, literalmente, passagem da Travessia Esguia. A fenda do arco-íris conectava a terra de Hithlum com o estuário de Drengis, que levava ao Grande Mar. Embora não tenha sido explicitamente declarado, quando Fëanor liderou seus seguidores até o estuário e Hithlum, eles devem ter encontrado e usado a fenda para conseguir passagem. Durante a estadia do rei Turgon em Nevrast, foi construído o Portão dos Noldor, um túnel escuro sob as montanhas, que se abria para a passagem. Séculos depois, após Turgon e seu povo abandonarem a região para Gondolin, Turr encontrou e usou tanto o Portão dos Noldor quanto kirith Nínear para escapar de Hithlum dor Lomin foi colonizada pela primeira vez pelos Noldor logo depois que eles chegaram à Terra-média, e por um longo tempo foi governada por Fingon, filho de Fingolfin, antes de assumir o cargo de Alto Rei dos Noldor com a morte de seu pai. A essa altura, os Edain, conhecidos como a Casa de Marach, haviam entrado em Beleriand, e Hador Lorindol havia entrado na Casa de Fingolfin em sua juventude e era amado pelo rei. Fingolfin concedeu-lhe a terra de Dorlómin como feudo, e ele reuniu a maioria de seus parentes naquela terra. Ora, Hador Lorindol, filho de Hathul, filho de Magor, filho de Malar aradan pôs-se a serviço da casa de Fingolfin em sua juventude, e foi amado pelo rei. Fingolfin, portanto, deu-lhe o senhorio de Dorlómin, e naquela terra, ele reuniu a maioria do povo de sua gente, e se tornou o mais poderoso dos chefes dos Edain. Em sua casa, apenas a língua élfica era falada, mas a fala deles próprios não foi esquecida, e dela veio a língua comum de Númenor. Portanto, o título de Senhor de Dorlómin foi criado por Fingolfin quando ele concedeu a terra de Dorlómin a Hador e seus descendentes, como um feudo hereditário. Houve três senhores, sendo eles Hador Cabeça Dourada, Galdor e Húrin. Hador foi governante por cerca de 36 anos, até a época da Dagor Bragular, quando caiu defendendo Barad de Aethel, a Fortaleza de Fingolfin. Galdor governou por apenas seis anos época na qual o povo de dor viu seu número aumentado por refugiados fugindo da conquista de Dorosônium por Morgoth. O próprio Galdor foi morto defendendo as muralhas de Barad-Eithrim, assim como seu pai Hador. Já Húrin, o filho mais velho de Galdor, herdou o título de seu pai para se tornar o último dos Senhores de dor -lome. Em seu tempo, um grande ataque foi planejado na fortaleza de Angband de Morgoth um ataque que se transformou no desastre conhecido como Nirnaeth Arnoediad. O próprio Húrin foi capturado naquela batalha, e suas terras foram concedidas aos invasores lestenses pelo vitorioso Morgoth. A Casa de Húrin foi construída no canto sudeste de dor perto da montanha conhecida como Amondarthir, onde o rio Nenlalaith começava. Amon é usada para colina ou pico isolado, mas o significado de Darthir não é fácil de se estabelecer. Pode estar relacionado com a raiz Dar, de durar ou permanecer, para a qual temos um Dartha, derivado que implicaria que Amondarthir significaria montanha duradoura. Alternativamente, no volume 1 de A História da Terra-média, temos o termo Dara, elevado, do qual deriva Daroth, pico da montanha. Isso nos daria algo como montanha elevada, que se encaixa bem, mas dado que este termo vem de uma encarnação muito precoce do léxico élfico, é difícil ter certeza de quão aplicável pode ser. Amondarthir era então uma montanha na cordilheira da Zerdwethryn, as Montanhas de Sombra que separavam Dorlómin de Beleriand ao sul. As passagens secretas e difíceis que passavam sob o pico de Amundarthir eram o único caminho através da Zeredwethrym por muitas léguas em qualquer direção. Nem Lalaith era um riacho borbulhante que se erguia sob a montanha de Amundarthir e corria para noroeste até as planícies sombreadas de Dorlómin. Lá passava pela casa de Húrin e disse que deu seu nome à sua filha malfadada, Lalaith. Nen Lalaith significa Água do Riso, em Sindarin, de Nen, Rio, Água, mais Lalaith, Riso. Após a Nirnaeth Arnoediad, a Casa de Hádor foi destruída ou espalhada, e os Lestenses moraram em dor -lomi. Como o resto de Hithlum, dor foi destruída na Guerra da Ira.